Olá, amores! Boa noite! Olá, hoje, boa noite! Hoje estamos aqui com mais um episódio do Novo Humano, esse lindo projeto que foi trazido para nós, para que possamos nos reconhecer dentro de nós mesmos, dentro dos nossos processos, expandindo cada vez mais. Então, minha gratidão aos seres das estrelas, a todos aqueles que contribuíram para que chegássemos aqui Hoje, agora, neste momento. E hoje temos duas convidadas especialíssimas. A amada Jomara Salvador, bem-vinda, Jomara. E a Gratidão Sandra Zolta. Olá! Então, fale um pouquinho de vocês, meus amores. Podem se apresentar. <risos> oi Beth, oi Sandra, boa noite a todos que estão aqui Gratidão pelo convite, Beth É uma honra, é um prazer estar aqui Falando um pouco mais, divulgando um pouco mais da novo humano, dessa expansão de consciência De amor, eu digo que a vida é sobre amor É sobre levar amor E que o meu papel, a minha missão é ajudar a cada serzinho a descobrir a sua luz, a sua melhor versão. Então, boa noite a todos. Então, vou lembrar, de Sandrinha falar, eu vou lembrar a todos de curtir e de compartilhar. Manda um aviãozinho aí, compartilha aí, chama os amigos para virem aqui saber mais um pouquinho. Tem tanta gente aí nesse processo do despertar precisando ouvir. Então, vai lá, compartilha. Vamos ser os agentes da transformação, da mudança que está se requisitando agora. Então, Sandrinha. É, você está falando aqui, Beth, de ser agente da transformação. Né? E essa transformação, ela está sempre acontecendo em nós, né? E é como é importante a gente estar atento, é, perceber né, o que está se transformando. E fazer essas escolhas a todo momento, né? todo, a cada situação, é, como a Jomara falou, é, a vida é o amor, a gente está aqui para viver essa experiência. Então, é, se a gente se permite escolher esse amor, a gente se transforma a partir dele. E aí, é, essa transformação desse novo, né, esse novo humano essa nova vida, essa nova possibilidade, é, cada vez mais fácil, cada vez mais expandida, cada vez mais linda. Né? Então, é, esse é o nosso propósito aqui, é de apresentar um pouco da nossa experiência e também contribuir né, dessa forma para que todos possam sim, se visualizar nisso também. que às vezes, a gente não consegue se ver nesse processo, mas a gente está, né? e, e às vezes é só prestar um pouco mais atenção e estar tá mais atento para ir fazendo as escolhas cada vez mais conscientes, porque, como eu digo, é, é estando consciente que a gente vai avançando cada vez mais rápido, né? mais, não só com, com a questão da pressa, mas com a assertividade no, no, naquele caminho que a gente quer chegar. Com certeza, meu amor. Então, vamos dar boa vinda aqui para o nosso público maravilhoso. Almir, bem-vinda, Adilene, Denise, querida, Márcia Uni. Então, amores, aqui me mostram que tem mais pessoas, mas eu não consigo ver aqui os nomes. Então, mais tarde, a gente fala com mais pessoas. E hoje nós trazemos para vocês um pouco de reflexão sobre nós, as nossas emoções e o que é necessário e possível fazermos para seguirmos o nosso novo caminho, que é o novo humano, que nós estamos nos transformando, porque nós já escolhemos estar na nova terra, nesse mesmo jogo. Gilmara? Oi? Está não ouvindo? <risos> Gente, ao vivo é tenso, né? Peraí, eu não escutei, não. É. Pô, vou botar aqui o pônei. Deixei preparada aqui. E está tudo certo, gente. Quem faz ao vivo... Exato. Marlene, linda também. Isso. Gente, peço perdão, meu computador deu pane, estou no celular. E aí, é por isso que está rolando, às vezes, essa deficiência aqui. Mas o que importa é que a gente está aqui com o coração. Né? Então, para trazer o, o, um pouquinho da nossa experiência, talvez um pouquinho do nosso aprendizado, porque nós estamos aprendendo sempre, construindo sempre. E, por mim, o autoconhecimento é uma das peças mais importantes nesse despertar. E quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de sentimento, o autoconhecimento está ali, ó, caminhando juntinho com tudo isso. Porque uh, o primeiro passo é me conhecer. É tirar o olhar do externo e botar o olhar para dentro. Para quem eu sou hoje, para me reconhecer como ser que eu sou. Nós somos seres duais, então, para eu reconhecer os meus dois lados, para eu ter a aceitação dos meus dois lados, não querer esconder um e só mostrar o outro é unindo esses dois lados, é unindo a minha história, o lugar da onde eu vim, a origem, a minha família, a jornada que eu percorri, tudo que eu gostei, que foi incrível, e todos os momentos de dor que me ajudaram a chegar aqui, em quem eu sou hoje. Então, quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de amor, a gente tem que olhar para tudo isso. É sobre colocar um pouco mais de amor em você, com as suas falhas. Está tudo bem não estar bem 100% do dia. É claro que se você não está bem todo santo dia sempre, não está tudo bem. Mas é normal um dia ou outro, Se acordar meio estranho, acontecer alguma coisa que você não está legal. Olha para isso. Aí vem o autoconhecimento. Se acolhe, cuida e busca os seus recursos para estar tá mudando. Sente o seu corpo. Uma coisa que a gente nunca percebe é o nosso corpo, e o nosso corpo fala o tempo inteiro. Cada órgão nosso, ele vai sinalizando se tem alguma... Isso a Sandra pode falar perfeitamente, né, Sandra? Eu conheço um pouquinho, tenho certeza que você é muito... Sobre cada órgão uh, e as emoções que estão contidas nele. Então, você está com um problema de... Do nada, você começou a ter uma dor de cabeça, você começou a ter um dor uma dor de barriga que vem de repente, né? um problema urinário, quantos, quantos medos, quanta raiva, quanta tristeza a gente não tem aí. Se a gente for começar a perceber o nosso corpo, a gente faz um alinhamento de chakras, uma simples meditação. Aí eu percebo que eu estou precisando um pouco mais de natureza, que eu estou precisando melhorar a minha alimentação, porque se eu só como... Farinhas, né? Açúcar, carboidrato, gordura. Se eu não tenho uma alimentação boa, eu estou inflamando, infeccionando o meu corpo. Aí eu vou ficar irritada, eu vou ficar cansada, sem disposição, vou ficar sem paciência. E a minha vibração vai baixando com tudo isso. E eu não entendo. E aí eu culpo o outro que me irritou. E é de que, né? O universo não está a meu favor, que as energias estão terríveis. Mas eu estou fazendo por mim. Será que eu estou me ajudando? Então, eu diria que esse novo humano é um humano que olha para si, que ele faz a sua parte, que ele está conectado com o seu sentir, com o seu corpo. E aí, sim, com, com, com o que está ao redor. né? É, eu acho, é, como você falou, muito interessante essa essa abordagem né, do autoconhecimento, porque realmente ele é imprescindível. se A gente não consegue se perceber, a gente não vai, não se conhece, né, e, o, o, e a gente, durante um tempo, é, às vezes se permite uma pressão de ter que é, conhecer é, é, academicamente, né, ou algum, fazer algum curso e tudo, não, mas é, esse conhecer dentro, a gente já sabe. Sim. Só que a gente não está vendo. Então, é, você conhece, eu também conheço um pouco, a gente fala disso até no nosso trabalho, auxilia as pessoas a terem mais consciência disso. Mas quantas vezes a gente já ouviu falar, pessoal, olha, eu, é, se eu, quando estou me sentindo mal, eu fico frio? Né? O outro falar, ah, quando, eu eu quando acontece esse tipo de situação, eu preciso ficar em silêncio. Ou eu preciso ir andar. Ou... Isso é o nosso corpo falando. Somos nós e é o nosso saber. Que vai ser diferente de cada Sim. pessoa. Mesmo que existam padrões que a gente fale. De, ah, isso é um padrão assim. Um padrão que vai por aqui. Mas o indivíduo ele é único. Uhum. né O meu corpo se sente melhor dessa forma em tal situação. E você, nessa numa situação muito similar vai reagir de forma completamente diferente. Isso, fisiologicamente, né, em relação às dores, os, os desconfortos, mas também sobre a forma de se relacionar com o outro, com tudo que está à nossa volta. Né? Então, é, esse olhar nos transforma nesse novo ano, né Exatamente. Nos transforma nesse, nesse ser que e é, eu gosto muito de falar uma coisa que, é, que eu, é, a gente vai, vai sentindo as coisas. Primeiro a gente aprende, entende, quando, ah, entendi, tá lindo, tá. Mas depois que a gente sente, que, agora sim, é, quando você é, é, se conhece, vai se aprofundando no seu conhecimento, você vai se amando. E é esse amor não tem como... Ficar trancado de você, ele ele faz parte de você e, e de tudo à sua volta. E você re, também reconhece o outro. Você reconhece o outro na, da forma que ele é também, que você é da sua forma, e você entende. Ah, o outro também é. Não é de, igual, é diferente, é muito diferente, mas hoje eu consigo reconhecer. Então, e, e, hoje. É... Nós estamos tendo essa oportunidade, né, com essa abertura toda, de todas as coisas que a gente vê, do que a gente aprende, das influências que a gente recebe nos nossos atendimentos, desses trabalhos lindos que a gente faz, por exemplo, com a Beth, de né? tanta contribuição que a gente recebe dos seres das estrelas, enfim, isso vai contribuindo para que a gente também faça esse, é, é, esse. tenha esse conhecimento de uma forma sutil, que a gente também não perceba, essa, esse sentir, né? o conhecer através do sentir, então é, é, esse, esse, é esse caminho que a gente está fazendo para ser esse novo, esse, esse novo humano que vai é, ser mais amoroso, mais compreensivo ser mais, contribuir com o outro, trocar Quando né? quanto nós ficamos é, né? é, como civilização, como ser humano trancados em nós mesmos um, um com muito pouca possibilidade de abertura né? com muito medo com muitas, muitos dogmas muitas crenças se olhar né? e reconhecer tudo isso. isso faz parte desse aprendizado que é muito lindo. E é, se sentir um, um pouco de desconforto, que às vezes a gente vê uma coisa que isso aqui eu não gostei de ver, mas é, é, receba como um presente, eu gosto de falar. É um presente para a gente poder é, integrar esse novo. Verdade. Então, assim, gente, a gente só enxerga aquilo que está na gente. E à medida que nós estamos expandindo a nossa consciência, nos autoconhecendo e nos autorreconhecendo, a gente, além de termos atitudes e comportamentos diferentes, a gente consegue enxergar no outro aquilo que já está em nós. Quando nós nos tornamos seres mais pacíficos, mais amorosos, mais benevolentes, mais compassivos a gente consegue enxergar isso tudo no outro, porque é o nosso reflexo. E o novo humano, somos nós que estamos fazendo esse alto trabalho Muitos de nós já está vibrando na quinta dimensão. Muitos de nós já estão acessando os novos espaços conscienciais e trazendo para a sua consciência, para a sua vida, essa experiência. Isso é infinitamente grandioso. E eu gostaria que vocês estivessem atentos ao seu próprio processo e reconhecessem cada movimento que vocês estão fazendo que é a vibração já da nova frequência. Esse processo do novo ano que a gente está aqui, nesse projeto indo eu iria fazer a princípio com uma convidada, ou um convidado, né? E eles me disseram, não, esse projeto é para ser feito em grupo. Porque nós estamos caminhando para grupos. Nós estamos reconhecendo as nossas famílias de alma. A gente está se ligando a determinadas egrégoras que tem muito a ver conosco. Né? E a gente começa a se reconhecer um no outro. Então, a gente começa a, a fazer um trabalho de cooperação e colaboratividade onde almas afins se unem para impulsionar aquela energia que precisa ter impulso para que outros comecem a vibrar também nessa frequência. E as nossas emoções, elas exercem um papel fundamental no nosso processo, porque a gente está muito acostumado a reagir né, e a ter emoções muito, como é que eu posso dizer, muito fortes, né? muito intensas. Então, porque... automáticas. Automáticas. Porque a emoção, na verdade, ela é automática. Né? A gente pode também é, incentivá-la, né? levar-nos a ter determinada emoção. Mas ela, por si só, ela é automática. né ela reage antes da gente pensar, da gente sentir, da gente saber. Quando a gente toma um susto, <risos> né? quando a gente tem um medo, quando a gente tem uma <risos> um fã de alegria, alguma coisa acontece. Então, assim, o nosso corpo todo reage antes que a gente se dê conta. Né? E nesse nosso processo de despertar, a gente está saindo muito da reação para que a gente possa agir mesmo que a emoção nos tome, à medida que a gente vai expandindo e acessando novos espaços, elas vão se pacificando. E nós vamos é, educando o nosso campo, educando o nosso corpo, a termos emoções mais tranquilas. Para que a gente saia da reação e vá para uma ação consciente, daquilo que a gente está escolhendo, vivenciar. Eu perfeito. Eu, eu concordo com... Tem, na verdade, tem duas coisas que a Beth falou, que você falou, Beth, que eu acho incrível. Primeiro, quando você diz que nós estamos caminhando para o grupo, para cada vez mais, ao invés de dois, serem três, serem mais. Ah... Uh... Se a gente for parar para perceber, cada uma fala de uma maneira, porque nós somos seres únicos, então cada um tem a sua maneira de falar, cada um tem a sua energia, cada um emana uma coisa. E aí, quanto mais seres diferentes nós temos presentes, mais pessoas diferentes são atingidas, porque é vai ter quem vai se identifica com o que eu falo, vai ter gente que se identifica com a maneira com que a Sandra fala, como isso. é que você fala? Se tivessem dez pessoas aqui, ninguém ia falar igual. Isso, e sim. isso é uma coisa que eu acho que é extrema beleza, que nós precisamos nos apropriar. Nós, como seres que estamos aqui, ser único e exclusivo, nós temos que amar quem nós somos. Porque esse é o, nosso, é o que vai nos trazer maior poder. A soma de tudo que eu sou de tudo que eu vivi, de onde eu vi, com quem eu sou hoje, eu estou no melhor momento que eu podia estar agora, para o uhum. meu aprendizado. E a minha missão, a missão de cada um de nós, ela acontece é agora. Eu já estou falando, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me aprimorar mais, eu tenho que ser melhor, porque eu ainda tenho isso tudo aqui para trabalhar. Todos nós temos. Quem está aqui nesse planeta de terceira dimensão que não tem coisa a trabalhar, Todo mundo tem. E aqui, aonde você está, com o que você tem, eu tenho certeza que você tem muito a oferecer. Então, comece a se parabenizar. sabe? Cada pequena vitória que você deu, cada pequena coisa que você queria mudar em você, ou que você queria conquistar e que você queria fazer, celebra, põe uma música, dança, se abraça, sei lá, come um bombonzinho, faz o que você gosta, que te dá prazer, mas celebra. Porque a gente, às vezes, está focado só no que eu não consigo. Eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. E o caminho para chegar lá é o mais importante. E é você celebrar todas essas pequenas vitórias, pequenos passinhos que você dá, que vai te incentivar a continuar, que vai te mostrar que você está, sim, saindo do lugar. Porque se a gente olhar para tudo, a gente fala, meu Deus, eu sou muito pequeno. E se a gente for olhar para o todo, eu sou pequeno. Se a gente for olhar para a ancestralidade, eu, tô, eu sou pequeno. Mas perto das minhas escolhas, eu sou grande. Eu tenho o poder de fazer as minhas, minhas escolhas. Eu tenho o poder de decidir o que eu quero para mim. E aí quando a Beth vem e fala para a gente de, de ação, de reação, uh, me traz muito um, um, um pensamento, uma reflexão, porque nós temos reações automáticas? Temos. E isso mostra muito a, a, o quanto a gente está preso ainda. Né? O quanto a gente está preso a crenças, a padrões, o quanto a gente se limita, o quanto a gente não acredita, na gente não se conhece. Porque um exemplo, é, se eu sei das minhas limitações e o outro chega e aponta o dedo para mim, não importa qual a intenção dele, não estou aqui julgando o outro, Tá? mas o outro, em qualquer motivo, ele chegou e apontou para mim, você é isso, e eu sei, isso não vai me doer, eu vou falar, é, eu sei, eu sou, eu ainda sou, estou trabalhando, ó, ainda não consigo trabalhar nisso, mas você está certo, porque eu estou em paz com isso, e eu não vou me doer, eu não vou me machucar, eu não vou falar, Ai, ele está vendo isso, Tá tudo bem, tá todo mundo aqui para melhorar, tá todo mundo aqui trabalhando, Alguns estão mais adormecidos e ainda vão despertar mais para frente. Outros despertaram um pouquinho, outros um pouquinho mais. Porque não é, não é uma, uma corrida que quem chega primeiro ganha e quem está lá atrás não ganha. Todo mundo vai chegar, cada um no seu tempo, na sua velocidade. E essa é a beleza de ser único. É o meu processo. Eu tenho que respeitar o meu processo, a minha velocidade, o que eu consigo, me amando desta forma. E aí, se eu entro em paz com isso, é, eu estou nessa linha de vibração aqui. Né? Vamos imaginar um gráfico assim. Nos meus melhores dias eu subo um pouquinho, nos meus dias piores eu baixo um pouquinho, mas isso aqui seria uma linha de meridiano onde eu estou a maior parte do tempo na minha vibração. Se eu consigo trazer o um amor, se eu consigo ter aceitação, se eu estou equilibrada com todo, tudo isso que a gente está trazendo, cada vez mais a minha mente vai o quê? Se expandindo. Quando a minha mente se expande, eu subo um pouquinho essa meridiana. E aí, novas possibilidades se abrem, porque eu estou vibrando diferente e permitindo que cheguem até mim novas possibilidades. Ai, gente, o universo é muito incrível. Sou muito apaixonada por tudo isso. É verdade. <risos> Eu, eu me controlo que deixar falando que eu falo pra caramba mesmo. <risos> Perdão. É verdade e é, é maravilhoso porque é, é a, como você falou a gente parece que foi treinado a simplesmente achar que é tudo é muito automático e nós somos simplesmente nós Seguimos o fluxo. São é, as consequências das coisas que nos acontecem, né? E é, a Beth falou deu né, deu exemplo de quando as nossas emoções acontecem, a, a, a reação a, a reação vem depois daquilo que já aconteceu, já está registrado ali, né? eu até estava essa semana choveu a beça tem um filho pequeno e aí estava era o relâmpago e depois vinha um trovão como tava longe demorava um pouco E ele viu, aprendeu na prática né como é que é como é, é, demora um pouquinho então é isso quando aquilo acontece a gente vai sentir depois são microsegundos mas já aconteceu ali mas é, então, muitas coisas a gente pode treinar conscientemente. Porque se fosse assim, não existiria bombeiro, né? Os caras iam ficar todo mundo desesperado, como é que ter, né? Como é que é treinar para poder ajudar as pessoas lá, quem está, tá. apagar apagar um o incêndio, ajudar um, uma pessoa que está se afogando? É, é um treinamento. E a gente treinar a consciência, né? De estar presente, de olhar, como você falou, o outro falou de mim. Ah, tá. Cara, mas eu já reagi um milhão de vezes quando eu vinha falar, eu gritava, me sacudia, o palco comia. E agora, poxa, cansei desse negócio, vou fazer diferente. A gente pode treinar <risos> também fazer isso. Não, é, não vai sentir? Até pode sentir. Mas é, é tão transformador que depois você para até de sentir. Você já não sente mais conforme a gente vai olhando, a gente vai fazendo esse trabalho, né, de olhar, de se perceber, mas é muito importante, aí eu diria imprescindível, essencial, esse olhar com amorosidade, de reconhecer é, a grandiosidade que você é, né? o ser de luz, de amor que você é, o o quão incrível você pode ser porque se você olha se dando chicotada achando que você né, tá, tá, tá, tá, eu estou vendo tá, mas, tá, nunca vai funcionar porque você não, não vai conseguir é, é, não agir dessa forma se você consegue olhar se ver com amor a sua reação vai ser amor por você e pelo outro. E se você vibra essa frequência mais alta, que é o amor, que é a compaixão, que é essa, que é essa paz, essa tranquilidade, você não vai é, é, expor isso. Você, você, vai, você vai colocar para fora o seu campo, que se não está em você. Né? Então, é, é associar todas essas coisas, trabalhando nessa, nesse aumento da, da, da frequência, na construção da consciência é, com esses atributos. Atributos da amorosidade, da benevolência, da compaixão, de olhar o outro e falar, poxa, é, eu também. É, isso eu também sou capaz. Eu já, até ontem eu fazia, né? Está aí, eu cheguei aqui, daqui a pouco o outro está chegando. E se eu der a mão para trazer ele também? compassível compassivo com ele, para que ele possa perceber que não precisa mais também fazer como eu também percebi. Então, né? E muitas coisas a gente percebeu recentemente. A gente está nessa fazendo o caminho. A gente, como você falou, a gente está caminhando. O caminho é o que é. Né? Não tem um fim. A gente está caminhando. Cada dia a gente acessa um pouquinho. E vai... Ah! E eu acho muito lindo isso que você falou também. Cada dia é uma conquista. É muito lindo hoje. Nossa, vibra, vibra porque você foi lá, né? Então depois subiu um degrauzinho e andou mais um pouquinho e ficou mais Sim. forte, compreendeu, sentiu. Então é muito lindo, um convite mesmo que a gente precisa estar muito atenta que a transformação não se dá do dia para noite. É um processo, por isso se chama processo. Né? É um aprendizado. Quando a gente nasce, a gente aprende a mamar, depois a gente aprende a engatinhar, depois a ficar em pé, depois a caminhar, depois a correr. Nós estamos nesse processo. Quando a gente reconhece alguns dos nossos aspectos, né? algumas reações automatizadas que nós temos, é um grande presente que naquele momento a gente pode a partir dali fazer a escolha de não mais reagir e apenas agir e a gente nunca mais vai reagir? Vai sim, muitas vezes ainda, né? só que cada vez a gente reconhece antes, né? então assim, a gente vai ter uma reação hoje, a gente chega até a metade quando a gente percebe, a gente já meteu o pé na jaca, já está lá. Mas aí a gente reconhece e para. Depois a gente começa a... um processo assim, de que a gente entra na reação e para logo no início. Depois a gente pensa e já não começa. E depois a gente já não pensa mais nisso. Né? Aquilo deixa de ser automático, mas é um processo consciente, onde a gente escolhe sair deste lugar e a partir da auto-observação, a gente vai se burilando para que a gente possa cada vez estar numa frequência mais alta e essa frequência cada vez se manter mais estável, porque Neste momento, nós ainda estamos transitando entre a terceira e a quinta dimensão. A terceira dimensão ainda chama muito, né? ela ainda nos atrai muito, porque nós estamos densos ainda e estamos imersos nessa, nessa vibração, nessa frequência. Então a gente faz uma oscilação né? ao longo do dia, ao longo das horas, dos meses, das semanas. E ok, está tudo certo, nós somos humanos, precisamos reconhecer a nossa humanidade enquanto estamos aqui. Né? E assim, não tem por que a gente se julgar, nem se culpar, né? nem depois ficar se martirizando, porque em algum momento caiu um pouco a vibração. O importante é que a gente já conhece o caminho de estar numa nova frequência. E cada vez fica mais fácil retornar a ela, porque todo o nosso corpo contribui. Ele vai se condicionar à nova frequência. As novas sinapses vão ser fortalecidas cada vez mais a partir da nossa própria escolha consciente. Então, aos poucos, a gente vai deixar de reagir a tudo. E vai simplesmente olhar amorosamente para tudo, com profunda aceitação, a partir do nosso coração, que está cada dia mais expandido. É, é, quando a gente fala de coração, quando a gente fala de amor, não tem como a gente... Uma, uma coisa que eu, quando descobri... Foi uma... literalmente uma descoberta, foi uma coisa assim, nossa, sério? Eu não sabia. Uma coisa boba, mas que me mostra a importância do amor. Se a gente for falar de chácaras, ele está no meio, né? A chácara cardíaco, ele une os inferiores aos superiores, porque para você ascender, você precisa passar pelo amor. E quando a gente fala de comunicação com, com outros seres... Né, com outras dimensões, com nossos mentores, com nossos guias, é, eu sempre imaginava que era coronário, que era frontal, né, que era por aí. Mas não, é pelo coração, é pelo cardíaco, é pelo amor que a gente se conecta. É pelo amor que a gente acessa a multidimensão. É tudo aqui. E aí a gente vai vendo a importância desse olhar com amorosidade. E aí a gente começa a pensar que tudo na vida são escolhas. Por pior que esteja a sua vida, no pior momento que você já passou. Lembra dele, que você vai ver que tinham coisas boas também acontecendo. Às vezes está aquele dia cinza, chuvoso, você tá de saudade aberta, você tá sem guarda-chuva, mas você pode passar e ver uma flor que tá ali e que ela tá linda e você parar e observar um pouquinho por ela. Você pode ver que, com tudo isso acontecendo, você está andando, você está escutando. Você tem uma, uma casa que você vai chegar e que vai te abrigar da chuva. Ou, no meio de todo esse caos, você pode olhar para o lado e ver que tem uma pessoa com dificuldade de atravessar e que vocês dois, vocês duas vão juntas na chuva e você pode começar a, a rir, a cantar, nem aquele filme que o cara pegou o guarda-chuva e ficou cantando na chuva. Tudo é sobre como a gente escolhe ver. Não estou dizendo que os problemas não são importantes, que os sentimentos não acontecem, que, que nós não devemos dar a devida atenção, mas sem exacerbar, sem colocar o foco só nisso. Porque tudo que você coloca o foco, cresce. Se você põe o foco em tudo que te falta, se você põe o foco na, no lado negativo, na reclamação, isso vai aumentar e você não vai conseguir ver todo o redor. E, às vezes, é tirando o foco daquilo que tanto te preocupa e se abrindo para todas as infinitas possibilidades desse universo abundante, gente. Eu sempre falo que todo sofrimento vem do apego. Uhum. Se a gente para para pensar, às vezes, quantas vezes a gente quer que, que, que uma coisa aconteça de uma forma? Né, que é o apego à expectativa. Eu, eu vejo um futuro bom para mim se o futuro for assim, dessa forma aqui que eu planejei. Só que essa forma que você planejou é com base no, no que você tem de experiência, com base na sua visão, no que você consegue ver. Se a gente for pensar que no, no universo tem infinitas possibilidades e que você não consegue ver todas, será que essa que você quer é realmente a melhor? Porque às vezes o universo te traz através de outras pessoas, através de outros conhecimentos, através do que você precisa para desenvolver e alcançar uma oportunidade melhor, só que você está tão focado naquilo ali, você está tão apegado àquela ideia, que você descarta todas as outras. E aí a gente volta para a primeira coisa que eu falei, que para mim é a base de tudo, o autoconhecimento. O quanto você você se conhece, você sabe o que faz sentido para você, para onde você quer ir, e aí todas as suas decisões são baseadas nesse sentido de onde você quer ir. Porque, eu volto a falar, a nossa missão está aqui agora, com o que a gente tem. Não precisa ser algo grandioso lá no futuro, não. Você não precisa salvar 50 mil pessoas você pode estar onde você está, cumprimentando cada pessoa que passa na rua e desejando um bom dia, e ajudando ela a ter um dia melhor, levando amor e carinho, um sorriso. E você está transformando o dia dessa pessoa. Se a sua missão é levar alegria, é amor, se a sua missão é ajudar o outro a se enxergar, a enxergar a luz dele, é com pequenas coisas que você começa. Então, olhe para você e veja o que faz sentido para você. Porque aí, antes de descartar essas hipóteses que o universo nos traz, esteja aberto a tudo que chega. E aí, o que chegar, você volta para dentro, para o seu sentir. Isso, como eu me sinto com relação a isso? Se consulta, pode ser a coisa mais simples, o convite para sair com os amigos, o convite para ir para casa... Natal, gente, está chegando Natal. Natal costuma ser o caos em muitas famílias. Junta gente que pensa diferente. Natal em ano de eleição ainda. Uh, Quem junta cada um que vota num, que quer saber de outro. O que, o que gosta tem a passas, né? Gente que gosta de comida com passas, gente que gosta de comida sem passas. E, e fica aquela confusão. E aí, para e escuta. O que faz sentido para mim? Faz sentido eu estar presente ali? Como eu quero estar presente? Que lembrança eu quero estar desse Natal? Me chamaram para ir para um show? Me chamaram para ir para a casa de alguém? Para e se escuta. É isso que eu preciso hoje? Ou eu estou extremamente cansada, exausta, e hoje eu preciso ficar quieta, tomar um banho relaxante? Aproveita desse friozinho que está fazendo aqui no Rio de Janeiro, faz um escalda-pé. Vai cuidar de todas as suas células, de todos os seus hormônios. Dependendo do que você faça, se você faz um chá da pé de alecrim, eu toma um chazinho de alecrim, vai te trazer alegria. Né? Você faz de rosas vermelhas vai te ajudar a liberar, por exemplo, se você tem problemas na parte, se você for mulher e tiver problemas ali na parte de útero, de ovário. Enfim, essas medicinas né? da floresta, dos elementais que estão os nossos recursos e que nós podemos usar a nosso favor. Um, um, uma camomila para acalmar? Estou nervosa, estou agitada, estou com insônia. Enfim, é sobre a gente se conhecer. Eu só posso usar as ferramentas que o universo me traz, né? porque no YouTube a gente tem palestra, a gente tem frequência de todo quanto é tipo, a gente tem meditação, a gente tem tudo. A gente tem música que vai elevar a nossa frequência, que vai diminuir a nossa frequência. Mas como é que eu vou saber o que eu preciso? É como a Sandra disse, é simples. É silenciando a mente e se escutando o que você precisa, o que o seu corpo está te falando. É na simplicidade das coisas, dos pequenos movimentos que a vida acontece. Não são as grandes decisões, são as pequenas decisões que você toma todos os dias, o tempo inteiro que fazem a mudança. São essas pequenas decisões que vão mudar a sua vibração, que vão mudar o seu sentir por você, pelo outro, a sua visão de mundo. São pequenas, valorize as pequenas, porque elas somadas, ó constroem o um formigueiro inteiro de pequeninas folhas. É verdade. E eu estava aqui pensando, assim refletindo sobre o que você falou, é, e muitas pessoas têm, até por uma forma de, de conduta familiar, de como aprender, ou do que é bonito, né? do que a gente... O organismo da sociedade, é, você tem que salvar todo mundo, você tem que ajudar todo mundo, você tem que estar sendo bem, sorrindo, e tem que estar mostrando ali que você está por cima da carne seca, né? no esquema, mas dentro de você não tá isso é você tem que é, é como se você tivesse um, um desgaste de energia imenso para ser bom bonito fazer bem para o outro Mas você tá, tá tirando de onde isso né então é como se estivesse assim, arrancando o, o, a o, a raspinha ali do tacho né tá na, na, no, na raspinha da bateria ali você está tirando de você, tendo que mostrar. Mas esses movimentos que são, que você falou, é, de fazer pequenas escolhas todo dia, faça por você. Sim. Vai se recarregando. Vai construindo em você. O que eu, eu que eu preciso ficar? para ficar bem hoje? Para ficar bem agora. Então, olha. É... Tava até foi, foi legal, porque minha irmã tava, tá aqui, e ela, a gente estava preparando, ia começar a preparar um juntar ontem, enfim, Ela estava sentada, estava cansada, passou o dia, enfim. Sentou, olha, vamos fazer o seguinte, me dá dez minutos, eu preciso parar e, e, e ficar quietinha. Aí eu falei, tá, deita lá, fica quietinha lá. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vou botar uma agulha. Aí vem aí, aí, botei a agulha, ela, 15 minutos, eu falei, não, 15 não, dá meia hora, feita, <risos> ficamos, aí fui fazer umas coisas, deixa eu agulha nela, quando acabamos, esse processo dela ali, ela, ela tava, tinha realmente uma transformação né, nela, ela tinha melhorado, ficado bem, se, re se reenergizado. Ficamos as duas fazendo... E foi tão bom para as duas, né? Porque tá na companhia da outra ali, todo mundo bem... Você imagina, a pessoa cansada... Você vai também ficando... Aquilo vai ficando cansativo. Daqui a pouco você nem aprecia mais o que você fez. né Você fez um negócio tão legal para você e para os outros. E na hora de apreciar né, uma comida, ou você ou apreciar você que trabalhou, limpou eu ou fez o cuidou ou trabalhou o mês inteiro para comprar uma coisa que todo mundo compartilha você não foi mais você se desgastou né você se consumiu então às vezes assim um, se recolher um pouquinho parar é, fazer um negócio diferente que faça bem para você só tá um silêncio às vezes uma situação está acontecendo eu fecho então, assim, olha <risos> Vou ali dentro um instantinho. Eu ensino sempre para as pessoas, né? Às vezes, pessoas que eu atendo. Hein? Três minutos. Se tranca no banheiro. Vou <risos> fazer todo o trabalho. Muito. Caramba, vai lá dar uma alinhadinha. Respira, se recupera e volta. Vai ser tudo melhor. Mas a gente precisa escolher fazer pelo gente primeiro. Se você não tem para entregar para o outro. Não vai ficar bom, por mais vontade que você tenha, por mais um carinho, que enfim, boa vontade, não vai ter. Então, esses pequenos momentos, pequenas escolhas que a Jamara falou, são imprescindíveis essenciais. De novo, voltando ao autoconhecimento. Isso faz parte de se conhecer, né? E, e, e é muito simples. Olhar para uma coisa bonita, uma flor, como ela falou. Olhar para o sol botar tá sol, bota ali a cara no sol e agradece ali. Poxa, obrigado por essa energia. Você sente res... semi-adiado por essa energia? Não, olha, não tem como sair, fe... sair igual. Não tem como. Se a pessoa sair igual, é... vai fazer uma outra coisa, vai se conectar, vai... vai ficar mais atento. A gente, esses movimentos, a gente já aprendendo essas coisinhas muito pequenininhas, a gente vai, vai ficando mais pronta, vai vai recebendo mais, vai recebendo mais. Vai desapegando daquilo que não tá mais legal. A gente precisa soltar. Esse desapego de, de, de que, do que não serve mais. Tá pesado, tá sofrido. Eu não preciso fazer isso a vida inteira. Eu já fiz até aqui. Agora eu posso ser diferente. Tô entendendo. Eu posso eu escolher Pequenos momentos vai construindo né? essa, essa essa transformação, essa mudança. E aí sim, você vai ter para você e vai ter para o outro, para todos. né? É muito interessante, porque a gente está nesse processo todo e a gente quer muito ir para 5D. A gente está escolhendo mas a gente quer levar junto a 3D. A gente quer levar tudo que a gente viveu aqui, as experiências, as referências, o passado, todas as histórias que nós vivemos, a gente quer levar junto. Né? E, assim, a gente, é como se a gente mudasse de escola, a gente não tem como pegar a carteira que usava na, na escola antiga e levar junto. Né? A gente não tem como levar... Sei lá, a instalação da escola antiga para a escola nova. Não tem como. A gente vai precisar desapegar, como a Jumara já citou. Né? Tudo é apego. E a gente tem apego demais ao nosso passado. A gente precisa olhar para o nosso passado como se fosse uma história, um livro que a gente escreveu. E aí a gente fecha aquele livro e deixa lá. Se algum dia a gente precisar de alguma referência, né, a gente vai lá e abre o livro, está lá a referência. Mas a gente não precisa viver o passado no presente. Repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Aquilo que a gente viveu, a gente já sabe os resultados. Né, que é que entra a importância da gente dizer não. E às vezes a gente se choca quando o outro começa a dizer não, ou até a gente mesmo começa a dizer não para determinadas coisas. E a gente começa a dizer não para aquilo que não está nos beneficiando ou nos fazendo bem naquele momento. A gente está despertando, porque a gente está se autoconhecendo. Então, se a gente ia para aquela as quais a gente ia apenas para agradar o outro para satisfazer o outro para não criar briga, confusão a gente começa a não ir as pessoas vão se chatear sim mas depois elas vão entender porque você vai ficar também fazendo aquilo que a sua escolha que não tem preço, não tem preço. A gente se autoconhecer e reconhecer o momento que a gente precisa parar. Ontem eu tive um dia assim bem intenso, onde né? a gente começou uma live às três, terminou às cinco e meia, lá no The Voice, e aí eu emendei com a mentoria, e às 21 horas eu ainda tinha sessão energética. Então, entre a mentoria e a sessão energética, eu tinha meia hora. Nessa meia hora eu precisava né, me exercitar um pouco, porque eu estava sentada há muito tempo, o corpo já estava pedindo isso, e a minha cadelinha estava deitada na porta, porque a porta estava fechada, né, e ela queria brincar um pouquinho, ela ficou o tempo todo sozinha também. Né? Então ela queria brincar, e lá fui eu brincar com o Branca. Então eu corri, corri lá fora com ela, né? ela ia para um lado, ia para o outro, pegava o osso, soltava o osso, Lá pelas tantas, ela tropeçou na minha perna e pam, eu ralei o pé. <risos> meu pé virou, eu ralei o dedão. <risos> Começou a sangrar. Mas, assim, a importância desse momento, né? Foi o que? Cinco minutos, dez minutos no máximo que eu brinquei com ela. Machuquei meu pé, mas, sabe, valeu a pena a brincadeira, né? A diversão daquele momento e eu pude vir para a sessão com uma, outra energia, né? Uma energia que eu estava com uma energia de cansaço, né? Porque nessa nessas nessas lives eu coloco muita energia, né? E eu estou muito em volta na energia, então eu sou muito, né? Porque tem muita energia concentrada aqui no espaço e é necessário né? dá esse tempo. Então, se eu tivesse permanecido aqui, sentada, não tivesse ido lá brincar com branca, talvez eu não tivesse machucado meu pé. Né? Com certeza não teria machucado meu pé. Mas, assim, eu não teria curtido o momento da brincadeira. né? Porque um cão, um gato, né? eles nos levam para um outro espaço. E aí a Flávia, a Flávia que está comigo já há um tempão, né? Ela está aqui dizendo, desapega do Burganzile, né né Essa é a história que eu estava contando para eles. Vou aproveitar e contar para quem ainda não, não ouviu. Eu estava aqui pensando mudo de casa, não mudo de casa, mas eu não quero fazer mudança, porque mudança é muito desgastante, não sei o que, perere, papá, toda essa história, né? conversando com eles. E aí me veio assim, desapega. Eu, tá. Aí já desapega. Desapega do bugaville. Por quê? Porque eu tenho um Bungaville lindo, maravilhoso aqui na frente, primavera, ele está maravilhoso, divino, e eu fico admirando ele, sentada tá no sofá, sabe? Só admirando o Bugaville. E aí eu, ok, desapega do Bugaville. Aí eu, desapega da piscina, eu, ah... Por okay, quê? Porque eu faço exercício todo dia na piscina, né? Então, assim, desapega da piscina, né? eu, ok, aí eu penso na mangueira cheia de flor que vai ficar cheia de manga, então assim, gente, o nosso exercício é desapegar, no final foi o que eu entendi dessa história, não importa se eu vou ficar nessa casa ou se eu vou mudar de casa, eu só preciso me desapegar, e quando eu olho para trás, vejo as referências do passado, né vou lá visitar só para ver as referências, né? eu vejo que eu nunca andei para trás. Eu sempre andei para frente. E se vocês olharem para a vida de vocês, vocês vão ver isso também, que vocês não estão andando para trás. Quando você pensa que você está andando para trás, você está profundamente equivocado. Não existe retrocesso na evolução, existe apenas a evolução e todos nós, seres que estamos neste cosmo, estamos aqui para evoluir. Não é só quem está na terceira dimensão, não. Em todas as outras dimensões também há evolução. Então, cada dia nós damos mais um passo. Precisamos reconhecer reconhecer é que nós somos o que nós estamos escolhendo e construindo a cada dia e da importância de nós nos conhecermos para sermos sinceros conosco mesmos porque não adianta a gente querer ser sincero com outros se a gente não é com a gente a gente querer viver de aparência são aí as redes sociais cheias de fotos tem alguns videozinhos mostrando, né, o cara tá lá na praia, a foto, né? ele na praia, quando mostra onde ele estava, ele estava deitado num monte de areia, né, num lugar de periferia, né, com casas em construção, mas ele precisava né, mostrar um status que não estava naquele momento exercendo, enquanto nós fazemos isso. E nós nos enganamos, porque a gente, quando os meus filhos eram pequenos, eu dizia muito uma coisa a eles. Meu filho, não adianta mentir. Você pode mentir para todo mundo, mas você não mente para você, porque você sabe a verdade. E então, é, não adianta a gente fazer de conta, que a gente vai estar infeliz lá dentro. Você acha que quem está construindo um cenário para mostrar fotos na internet... Está feliz? Não, está profundamente infeliz, com um vasinho enorme no coração. Aquela pessoa está pedindo para ser vista. O ego dela está pedindo aplauso. Mas o ser dela está chorando. porque não está sendo visto nem reconhecido. Então, gente, vamos olhar para nós de grandeza, de seres lindos e luminosos que somos. A gente não precisa mostrar nada para ninguém. A gente não precisa de fotos maravilhosas na internet para mostrar nada, porque nós somos tudo. Nós somos esse ser que já está na quinta dimensão. Apenas com algumas pendências ainda aqui na terceira, no dia que a gente entender que se a gente soltar aqui, a gente vai de vez, a gente vai soltar sem medo. Até agora, a gente dá um passo e olha para trás. Só que quando a gente dá o passo seguinte, a gente ainda titubeia, né porque a gente não está vendo para onde a gente está indo. A gente só sabe. A gente só sabe. E a gente sabe dentro da gente. É o nosso ser que sabe. É ele que está nos guiando. Então é botar o pé e dar o próximo passo. Não importa se você não está vendo Porque dentro de você, você tem a certeza que você está caminhando para você mesmo, para a sua luz. Então, amor, não tenha medo da caminhada. O novo humano está se construindo. Cada dia em cada um de nós. Todos aqueles que estão nos seus processos de autorreconhecimento, de despertar, está se tornando um novo humano. Porque na verdade, você já é um novo Você só está se reconhecendo. Meninas, mais, algumas co mais alguma coisa aí para a gente poder encerrar? Beth, eu, eu diria, uh, corroborando com isso que você falou, rapidamente, é, quando a gente fala do apego, quando a gente fala né, de olhar para o passado, muitas pessoas é, me procuram, às vezes, atendimento, falando assim, eu quero voltar a ser quem eu era, uhum. porque eu era feliz, porque eu ria, porque eu fazia isso e eu fazia aquilo como se você fosse uma pessoa melhor do passado, e bem isso que você falou, se você tivesse retrocedido. Então, o meu convite é, se, se você, nesse momento, se sente assim, olha para esse ser, que é você, no passado, que você considerava mais feliz, e olha para a caminhada de lá para cá. Tudo isso que você passou, você está querendo descartar como se você não tivesse vivido isso e aquele outro momento anterior fosse melhor. Então, olha para isso que você passou, porque provavelmente você passou por momentos de dor, momentos difíceis, e você está apegado a essa dor, você está com essa dor aí vibrando dentro de você ainda, por isso você não tem aquela felicidade. Mas olha, por isso que você passou por esses eventos, essas situações, essas pessoas que passaram na sua vida, e se pergunta, o que eu aprendi com isso? Eu hoje sou melhor do que naquele momento lá que eu estava rindo? Em quê? E aí você vai começar a ver que você caminhou. E que se você liberar, se você trouxer o amor para esses eventos, para esse, esses momentos em que você viveu, uh, ao conseguir ver os seus aprendizados, é uma forma de você começar a trazer amor para isso. Você vai começar a ver que não foi tempo perdido, que não foi energia gasta, que você precisava passar por isso, ou melhor, que foi importante passar por isso para chegar até onde você está. E aí isso vai te ajudar a resolver internamente, a trazer mais leveza e a enxergar como hoje você é muito melhor do que você estava no passado. E que aquela alegria que você tinha, você pode ter hoje e ainda maior, ainda mais preparada para viver mais alegrias, para se permitir. A primeira coisa é essa, você se permite, você se acha merecedor da felicidade, da alegria. Você tem um olhar sem julgamento para o outro. O outro tem defeitos, tem, mas você consegue olhar e ver as qualidades? Pega aquela pessoa que mais te incomoda e, e experimenta passar, se ela te incomodar muito, você experimenta passar um dia. Um dia, olhando para ela só para ver as coisas positivas. Eu hoje não vou reclamar de nada. Cada vez que fulano fizer alguma coisa que me irrita, cada vez que vier um, um, um pensamento de crítica, eu vou pensar em alguma coisa para agradecer pelo fulano estar tá na minha vida, por eu conhecer fulano. Se você conseguir, vai prolongando isso para uma semana, por um tempo maior. E aí você vai ver que ao fazer isso, não é o fulano que está ganhando, que você não briga mais com ele. É você que está ganhando a leveza, a paz, aquela alegria que você falava que você não tinha mais, você está voltando a ter. Porque você trouxe o amor para você, você está levando o amor adiante. E a vida é sobre amor Gratidão, gratidão, gratidão, Beth, por estar aqui. Gratidão, né? gratidão Sandra. Amor. Uma honra esse, estar aqui com você. Esse exemplo que você deu aí, ele é muito bom para se fazer em casal. Você está vendo só os defeitos do seu parceiro, começa a enxergar as qualidades. Gente, ninguém é perfeito, mas ninguém é totalmente imperfeito. Exatamente. São as nossas expectativas que a gente coloca no outro, que é que o outro atenda às nossas expectativas. E aí né, a gente começa a olhar o outro e desgastar porque o outro não está a as qualidades não é possível quando vocês começou aquele relacionamento você via tanta coisa nesse ser e agora você não vê mais nada que vale a pena Sandrinha é estende também para filho pai mãe irmão todo mundo colega de trabalho no início, no início só loja, né depois eu falo, pesado, eu falo mais de casal, eu falei mais de casal, porque, assim, casal a gente escolhe, né? Escolhe, assim, nessa vida, porque o resto também a gente escolhe, mas, assim, mais diretamente esse a gente mesmo que escolhe. Claro! <risos> Apaixonado, deixa eu casar, deixa eu morar junto, ou deixa eu viver essa relação. É, mas é interessante isso, porque é, você vai expandindo para as suas relações, você vai se reconhecendo. É muito lindo, é um exercício muito precioso para que a gente possa. É, voltando a falar aqui, né? sempre do amor, como a Jumara falou, a vida é sobre o amor. E se conhecer é trazer cada vez mais esse amor, que você pode até não achar, nem que nem acreditar está, que está dentro de você, mas está é você reconhecer ele, é você tirar ele às vezes de um baú trancado, uma chave enferrujada lá você destranca, você abre. Se você se conhece, você se reconhece o outro, se reconhece no outro. Isso é expandir, acessar pedacinhos, camadas desse amor que está em você. Então esse é o convite mesmo é, para nós fazermos acessando esse amor e, e acessando esse novo humano que já somos, como a Beth falou. Né? Então, gratidão, Jomara, Beth, pelo convite maravilhoso. Gratidão a cada um de vocês que está aqui, que ainda vai ouvir esse programa, que que seja uma contribuição, uma sementinha, um brilho de luz para as nossas vidas possa reverberar isso no nosso dia a dia, no nosso caminho. Um grande beijo. Obrigada. Gratidão, Jomara, gratidão, Sandrinha, por terem aceito esse convite, pela disposição de vocês, pela boa vontade, pelo carinho, pela amorosidade, por tudo que vocês são, porque vocês já são Luiz, então serão sempre bem-vindos aqui para falarmos com essas pessoas maravilhosas. Essa de Luz que já se reconhece. Eu sou grata a cada um de vocês, vocês sabem disso. Sabem que eu amo vocês do fundo do meu coração e que meu coração transborda de né, amor por vocês. Então, gratidão, antes que eu me emocione, eu comece a chorar, porque hoje eu consegui não chorar. <risos> Mas esse povo lindo que está comigo, que me acompanha, já sabe que eu tenho sempre um lencinho do lado, que eu vivo chorando. Então, meus amores, gratidão, gratidão, gratidão, gratidão. Passem essa live para outras pessoas, aqueles que precisam ouvir, vocês vão sentir no seu coração. Quem precisa ouvir desse conteúdo que nós trouxemos para vocês, que não é só cognitivo, tá? Esse conteúdo é um conteúdo ao coração de vocês. Então, minha gratidão, gratidão a todos. Um beijo no coração.